O solo é apenas entretenimento para você? Ou é uma preocupação profunda no seu coração? Se for uma preocupação genuína no seu coração, estou dizendo a você, a todos vocês, quase 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, se vocês se comprometerem, será difícil ativar o mundo inteiro? Então, hoje é dia 5 de junho, até o dia 21 de junho eu ainda vou estar na estrada, se o calor de Delhi não me matar. O calor árabe não me matou. Gujarat e Rajastham não me mataram. Vocês irão? Amanhã de manhã, espero ver 60 mil publicações. Você e três de seus amigos têm de publicar alguma coisa sobre como o solo como um problema? Está separado dos outros aspectos dos desafios ambientais que temos? Por isso é muito, muito importante, como pessoas, que vocês se expressem e permaneçam firmes ao dizer que o solo tem de ser separado e abordado separadamente como a principal entidade e que ele é de importância existencial. Obrigado. Salve o solo, vamos fazer acontecer.